E aí, gente, todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui com o meu irmão Antônio, Tônico Angle. ele tem canal e tudo, hein? <risos> Dá um aí pra galera. E aí, galera? Seguinte, galera, eu pensei numa ideia de vídeo muito legal pra trazer pra vocês, como vocês sabem, a gente tem um passe de Elite aí antecipado valendo uma uhum. linha. isso, uma mochilinha muito da hora do Pixel, né, e é até um desconto no valor do passe, então, mano, eu resolvi comprar pra ele porque ele joga Free Fire Todos os dias, ele joga muito mais do que eu Ele merece esse passe de elite Eu resolvi dar esse presentinho pra ele, né E é muito amor, galera É muito amor Ele nunca chamou dentro do jogo, ele nunca comprou passe, nenhuma skin, nem nada Então eu resolvi dar de presente pra ele Eu tô falando bem baixo, porque, mano eu Tô na casa dos meus pais e tá bem de noitão Tá ligado? Bem de noitão mesmo Na verdade o passe vai virar daqui a pouquinho, então a gente tem que acelerar o passo Passe, passo, Tá certo. valendo. Seguinte, galera, já estamos aqui na conta do Antônio e eu vou ter que comprar os diamantes aqui pra poder comprar o passe de elite pra ele. Então, espera só um pouquinho, eu já volto. Uma hora depois. E é isso aí, galera, como vocês podem ver aqui, ó: 1.260 diamantes na tua continha, Antônio Pedro. Isso é bastante diamante. E olha só, galera, vamos aqui no antecipada e, mano, no... meu Deus do céu. Oito. comprar. Cranca, meu Deus, meu Deus mano. do céu. Meu Deus Nossa, mano. velho. <risos> no último agora vai liberar o um novo passe de elite, nova temporada, mano eu espero que você tenha gostado aqui, ó, comprei pro Antônio presentei ele, comprei também na minha conta vocês vão ver aí, eu vou liberar tudo antecipado mas mano, tá feliz Antônio? Do caraca mano, ganhei eu... um... Um passe de elite inteiro, vai ser, eu acho que é o primeiro passo do Antônio, né que tu comprou, Sim. né? Primeiro passo do Antônio, o Antônio já joga Free Fire já faz bastante tempo, na verdade, eu parei de jogar e ele continua, então o bicho tá mandando ver e agora ele vai ter muita coisa, mano, eu tenho certeza que a galera vai nos surpreender, mano, com esse novo passe de elite aí, e daqui a pouquinho a gente vai ver, na verdade, então mano, fiquem. Agora com uma gameplay muito da hora comigo e com o Tonico. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então senta o dedão nesse like aí. Valeu muito a pena o passe. Agora o Antônio vai se divertir. É nóis. Tamo junto. Bora pra partida. Então tá querido do lobby, mano. Olha só. Vamos ver quem que tá aqui. Pra galera toda aqui, ó. O elefante rosa, rosa. Cadê tu, Antônio? <risos> Eita, doguinho. Sai fora, doguinho. É Sai tá tá tá fora, doguinho. Vem, quer então. Eita. É o moço aqui, ó. Vai lá, tá lá, moço. Seguinte, galera, já estamos aqui dentro do Free Fire, mano. Vamos cair aqui, Tonico. Em sintosa, mano. Pra pegar aquele loot maravilhoso, bicho. Eu sei que pouca gente quer aqui, mas pelo menos a gente faz um loot massa. E depois vamos lá matar a galerinha. Que vai todo mundo morrer. Para o Tonico Angle e para o Godal. É mentira. Pelo menos é o que a gente espera. Não é mesmo? Beleza, mano. Estou avisando essas casinhas aqui embaixo. Eu quero cair em uma dessas casas e tomara que eu já pegue logo de cara mais caro. Uma 4x. Um oh, oh. colete 3, uma mochila 3 e. Eu sei. Vai vir tudo isso. bom, lá. Tá Qual que é a tua expectativa para a partida de hoje? Diz aí pra gente. Vitória espetacular, cara. Eu achei Skar já. Tu achou Skar? Eita, tu achou o loot que eu queria achar, pô. Eu não acredito nisso. MP40. Ai, Foi Oi. um elefantezinho que caiu aqui comigo. Caiu, caiu um elefantezinho aí Mata ele, então. Não deixe isso barato. Matei. Quase morreu também, né, filho? Eita, tem um cara aqui, ó. Ó, oh, mano. Ó, oh, amigão. Vamo lá, amigão. Tá onde, amigão? Então? O oh, cara, mano. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Será bom. que o cara que, que eu matei... Ele, ele, caiu, ele caiu direto? Não, ele, caiu direto, não bom, ele, ele morreu. Sabia, não? Eita, achei. Vamos ver. Cara, tá parado aí. Por quê, filho? Ai. Não, é sério. Isso sim era o Alguma coisa que flechinha agora? Né? Não. Balinha. Beleza. Nada demais. Mano, até que sentosa, ó. Já matei, já fiz duas killzinhas. É, ué. Tem cidade movimentada é? do Kai que não mato nem, nem três pessoas. Faz tempo. Beleza. Olha, eu já tô bem pra caramba de loot. Já? É, não. Eu tô com 208 balas de SMG, então, assim, a minha MP40 vai estralar na cabeça da galera. Mentira! Bora pegar aqui, ó, esse capacetinho. Capacetinho? Aquele cara tava muito brisado, mano. É sério. Matei o cara mais brisado da história do. Prefari. Eita, que susto. você então, é bom por, por isso, mano. Porque é uma cidade muito grande, tem muito loot aqui, não cai muita gente. Ou seja, é uma luta garantido que às vezes você pode pegar até uma 4X, uma arma, e ir para as cidades movimentadas e matar todo mundo. Eles não tão, tão nos afastados um do outro. Mano, é sério, não entendi nada. A gente matou três caras, né? Eu matei dois, tu matou um, certo? Aham. Uhum. Ou seja, um cara caiu aqui sozinho. O outro cara foi com um guardaço e fugiu, mano. Aqui não tem coragem. Eu, me, eu, me, eu levei Carazinho? muito dano à toa, sabe porque... por quê? Por quê? Você não estava em cima do elefantinho pra mim. É? Daí eu achava que ela só tinha era tu. <coughs> e eu não te atirei né? É mesmo, é? Isso já aconteceu comigo também. Do... Cara, tá em cima do, do nome. Beleza, meta 2x, já é alguma coisa. Eu acho que é isso, Tonico. Se tu achar um carrinho aí, bora pegar um carrinho vazando aqui. Eu vou de pé. Achei um carrinho, vou passar aqui por ti. Tá, me pega aqui. Não! Uber. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Vou adicionar pra ti. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem por cá, certo. meu amigão. <risos> Caraninha de graça, sempre muito bom, não é mesmo? Ah, ah! Cuidado, querido. Calma aí, A para... capela, é para... bicho. Eita, peguei. Esse oh, é o para... tal do Mula. Ô, oh, barbeiro. Beleza, para entrar aqui. Vai acelera. Vamos lá Uber. Safado! Tem uma moça chata aqui, meu. Meu Deus do céu. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Eu vou lá pra... dirigindo meu carro. Bora pra onde, Antônio? Bora ir entrar... pra. Sei lá, tu que decidi. Deixa eu ver. Ah, mano, acho que bora é direto pra pique. A pique? Vou mandar um pouquinho, mas pelo menos.. O que que tu tem, negão? Preguiça, bastante! Olha lá, tem cara ali, ó. Não, de onde? Tá escondido, né, filho? Sai daí, sai daí. Sai daí de trás, filho. Sai daí de trás, filho. Tem, botou já foi de lança granada na cabeça dele. Olha lá, tá voltando o outro amigo dele lá. Lá na frente lá. Me deitou, mano, me deitou, me deitou. Tirei muito de dano dele, só matar. Só matar, mano, só matar. Nossa, velho. Tu não matou ele? Não, eu vou te reviver. Tá, cuidado só. Só cuidado pra não ficar na vista dele pra ele não te dar uma carnezão aí. O cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo. Beleza, agora eu vou matar ele, vou matar esse covarde. Vem cá, covarde, vem cá, covarde. Matei, bicho. Ui. Covardão, me deitou, achou que ia ficar assim. Ia ficar barato. Esses caras, mano, esses caras parecem que não tem consciência, tá ligado? Às vezes eu penso pra ele, eu olho pra, uma, pra cara daquele louco ali e eu feijo. Cadê o cérebro desse maluco? Não sei. Tu não, tu não vê isso também, Antônio? Não. Tu não vê isso? Tu não vê que os caras não têm consciência? Eu não reparo muito nisso nas pessoas. Não. Oi, oi, oi. Eu acho que tá é meio louco, Antônio. Você é louco? Beleza, bora lutear aqui, ó. Não tem coisa melhor, mano, do que lutear a galera que a gente matou, tá ligado? <risos> tu já pode pedir o drop? Eu já, já? posso. Mas será que aqui é bom? Não sei. Eu, não acho sei. que é bom, aqui é bom, Que é bom. Certamente que sim. Menos! Pode vir uma. Uma <risos> grossinha? Que... Deixa eu recuperar as energias aqui depois desse espirro. Até deu uma acordada agora, bicho! Legal! Cara, de munição eu tô muito bem. Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Eu tô de capa 3, mochila. Não, capa 2, mochila hum. 3 e. Coisinha 3 aqui também. Tu 2? Tu tem. 3. E bola de SMG. Meu dropinho, meu dropinho, meu dropinho, meu dropinho chegou, Antônio. Tu tem bola de SMG? Cuidado que meu drop tá chegando também. Eu tenho. Eita, 4X, maravilha, mano. Tudo que eu mais queria era uma 4x. Aqui, ó. Se quiser, tem o 2x ali, ó. Agora eu drop também. um 1. Um. Botei um silenciadorzinho aqui também. Vamos ver, Tony, o que tu vai ganhar SPD. aí? SVD. SVD? Boa. Vai pegar? Eu vou pegar. Ah, deixa mais KS? É. Tá, eu vou, eu, eu, eu vou descar porque eu tô de 4X, então tá é, valendo. Vale bem mais a pena, né? Porque é. Ela mais rápido. Ah, bom. Eu quero inimigos nessa partida, cadê a galera? Com certeza vai ter cara aqui, Antônio. então se prepara, galera. Vai chegar o momento, momento tenso da partida. Da vitória, né? Da vitória. E só tem mais seis se caras vivos. Pois é, tem pouquinhos caras vivem, hein? Nossa, olê, meu, olê, olá. olê, olá! Essa partida eu e o Antônio vai ganhar! It's olê, it's olê, it's olá! It's Ai! Felipe <risos> chata! Eita! Ah não, é uma porta. Ele rima uma pessoa. Tô precisando é de galera, cara, mano. Tá parede. todo mundo camperando, né? Seus camperzinhos safados. Hum! Sai daí, galera. Sai da toca. Ninguém pega Caraca, esse doce, tá é? Todo mundo tá muito dias. diabético. Acho que a galera, tá meio diabética, Antônio, porque tem muito doce. Nossa, que bosta. Ninguém tá pegando é. doce. A galera é diabética. Eu acho que é, galera. O pique parece estar tá vazio, mano. Né? Quem tinha andou por aqui, a galera nem se manifestou. Cadê vocês, meus amados? A gente não vai, a gente não vai matar ninguém. A gente só quer conversar. Aqui ó, vou tentar só dar uma olhadinha aí. Só tem zettinha. mais dois caras vivos. Oi? Só tem mais nós, mais um solo e um, vivo, e um do... Ó, tem cara aqui na frente, beleza. Antônio, tá? tu já viu o cara? Ele já matou os caras. Não, não fui, não fui eu, não fui eu, não foi eu. Não foi tu? Ela tá aí vivendo o um amigo lá, João. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, mano, esse cara não quer morrer! Tô com medo de vir cá atrás, então. Porque tem mais um cara vivo, né? Olha aquele é. ali. Pô, não, é só aquele ali! É? Eita, tá aqui, filho? Matei. Boa. Boa. filho. O é que o cara tava achando que era, meu irmão? Ganhamos essa partida. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, mano. Comprei o passe de gente pro Antônio. Agora o Antônio vai ter que ralar aí pra conseguir todas as novas skins. Eu particularmente gostei. Eu acho que o Antônio também gostou do você passe. Caramba. Eu já completei, como vocês viram no vídeo passado. É nóis. Deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. E valeu!